Não me bateu até agora Ele não entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua Morte mais de pitbull Você voltando pro sul Bla oh, bla bla bla bla Ba cheiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso daqui, não tô te escutando Cadê é. Porque... é. na tonada? Aprende a passar a cabeça e me respeitar agora vamos, vamos!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 Só rima rara que eu mando na tua cara. Porque quando eu improviso, eu prossigo no movimento. Falou linda, pesada. E infelizmente tu nunca a força do teu pensamento. Quando eu consigo, sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, fechar em improviso. E com a minha fé grande, eu aprendi a mover montanha. Ô amigão, então, eu parei isso pra sua dupla. E esse papo agora você vem, mantém? Pode vir na minha que eu vou bater. Neles, e se a carabusa serviu, o boot vai servir também. Ei, ei, ei, aha, ei, ei, ah, aham, aham. rima! Ele falou que mandou rima pra minha dupla e que eu vou sentir também. Olha, mano, que bagulho doido! Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar e a troca e eles sentir vou fazer tudo. E pôr de sandália, só que meu vai ser deixada. Tu vai sentir a soma da sandália. Só é vacilação Falou do meu filho igual você E igual a você Depois ele ficou com o cu na mão Eu ganhei a B há 5 anos O Bigão também Eu ganhei FMS o Bigão também Deixei ele ganhar o nacional Pra ele ser um artista plástico Porque se eu ganhar será música no Fantástico oh! Uhum. Ele ganhou a BDA e você ganhou também Mas só o segundo lugar que vive de também Você é o melhor do Brasil, tá tudo bem Você tampa com o Cid, né? Você é o melhor do Brasil de quem? Oh! Caralho! Caralho! Caralho! E mais de três! da classe toda, da classe que te achava o melhor e viu que tu era meia boca. O que quer fazer, seu prado, cê não é nada demais. Na metade do ano passado acabou seu gás. A não de Marela, né? acabou o gás até porque ele Bola. Meu mano, você tá panguando Ele só rima o cinco. você quer gastar no ganho nacional de 5 anos? É, você não ganhou o nacional e eu também Então a cara de São Paulo aqui não é ninguém Eu tamo com o e ser com o Johnny, rima burra Então o Johnny convida o Prado pra tomar uma surra. Uhum. Uhum. Yeah. Yeah. Tudo bem parceiro, só não deu pra entender Essa rima fraca eu não vou nem Falou que o prado tá ruim, que gosta de perder. Quando o pássaro canta, as grades vão se derreter. Oh! Você é um animal, você não tá nas grades, tá na roda cultural. Oh! Aonde a polícia é o nosso problema, onde a selva é de concreto e as grades são o sistema. Oh! Oh, rapaceiro deixa eu te dizer Eu ganho todas e o Fantástico vai ter que fazer Tanta música que não é música pro Johnny Vou fazer logo um EP. Aí, oh! um EP E novamente mano eu vim matar você Ganhei do Samuel na primeira e quero que se foda Ganho de você pra acabar com isso de uma vez por todas oh! Meu parceiro Tá ligado que o Prado aqui é verdadeiro Ele falou da criança, não foi? Essa é uma fraude, deixa ela pra depois Porque acabou o playground oh! Acabou um o playground você que é o dono do parque. Agora você toma um esculacho. A vida é igual uma roda gigante. Você tava em cima e agora embaixo. Eu gostei da rima, eu gostei da médica, eu gostei da disciplina. Mas é que o talento não imprima. E sim, como ele tá embaixo, já já ele vai voltar pra cima. Igual fumaça, mas logo passo Solta na minha cara pra você ver o que, que eu faço Eu vou bater em você, soltou fumaça na atitude Acabou o playground e cê abriu o um fast food Fude, não mudei de rota, e a inauguração foi nós mastigar o Jota! É. Eu sou o dono do parque, não tem problema! Dono do parque do dinossauro, eu tô ressuscitando as vendas fóssil, é dono do dinossauro, pois a sua vida é um fóssil! Hoje, você vai ter uma aula! Acordou o JP que é o um monstro, agora ele saiu da jaula! Eu não terminei Aí que Tá dando até pena de ti Apanhando o pro próprio filho A descendente do Naui oh! Descendente do Naui Pela cima ruim Não fui eu que parei, Mas tudo chega oh! seria... Legado. Aí levei é isso que você levou pro outro lado Demorou, eu não humilho Mas que mãe é essa que consegue pensar isso até do filho? Eu não Na verdade eu só respondi aqui no compromisso Eu levei pro pessoal, nesse proceder Quem tava jogando de latinho era você! Eu, então eu faço um jogo de palavra pra você. Eu tava julgando e julgando tava você. Uou! A cabeça pra quem manda bem Mas tá ligado que o bagulho é no garrancho. só tromo quem é manda bem no ringue, Então só abaixo pra ver seu gancho Ei, Na verdade, mano, não é gancho Na batida você se prepara Não é gancho que eu não gosto de vir Atacar por baixo Se a que rima é direto, soco na cara Uou! atacar por baixo, então melhor subir um degrau Porque eu vou te mostrar que eu faço um free Não tem como chegar, eu tô no topo Eu desci pra saber cair Tudo bem, oh! aqui na disciplina Não tem problema, mano, que na batida ensina Sabe por que? Na disciplina Eu vou descer uns três degrau Pra chegar aqui no nível da sua rima oh! Se atrasando, você quer ser igual eu e tá se rebaixando. Faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorando. Eu, quero ser... eu não quero ser igual você na batida brincando. Você que chegou e falou que tava balando. Vamos fazer diferente pra ver se desenrola. Não vou fazer baixa negra, vou fazer a bola. de um MC Ronaldinho o bruxo, o mágico da pista matando todos os comédia que é direitista uh! Uh!